Hoje nós vamos fazer um delicioso cural e um bolo de milho. Só que como o cural já tem no canal, eu vou mostrar para vocês só o bolo de milho. Então nós vamos começar é, descascando as espigas, logicamente. E o Cícero vai me ajudar, né Cícero? Lógico. Vou separar as coisas aqui. E nós vamos começar a descascar. Não vou fazer pamonha, pamonha também já tem no canal, viu gente? Confere lá. Nem precisa cortar assim, ó, porque isso aqui é mania de quem vai fazer pamonha, mas eu não vou fazer pamonha. Ó, tô separando como se eu fosse fazer a pamonha, mas não vou. Então, a gente pode descascar normal. Minha vasilha de lixo. Tá lá no cantinho, mais pra frente, lá perto. Vou pegar aqui com a pá pra não sujar. Né? Pá, palha. vamos sujar as mãos. Tá bom, esse milho Ó. tá no ponto? Tá, né? É, esse daqui tá um pouquinho verde. Tá um verde. pouco verde, né? O que eu estou entendendo já está quase terminando também, né, Ben? A safra? É. Sim. Bom, agora eu vou começar a te ajudar, então. Eu vou dar uma desligada aqui, gente. Eu vou ajudar a madalena ali para adiantar, Tá bom? essas coisas, gente, suja bastante. Demanda tempo e coragem. Né, sim. Mas é gostoso. que ele quer. Nós estamos há, há muito tempo falando sobre nossa chácara, né gente? E a gente fala, fala, fala e até agora ainda não, não fomos para lá. Mas eu já estou negociando com a Madalena, acertando também umas, uns detalhezinhos aí. Em breve, espero em Deus que tudo corra bem a gente vai começar a nossa pequena construção lá. O que acontece é que por conta dessa situação que o país vive deu um uma atrasada nos ganhos que eu tenho lagartinho aqui, gente, ó. Não precisa ter amor da lagarta, é normal. Do milho. Só limpar o lugarzinho onde ela estava e beleza. Sim, sim, já encheu o saco. Vou trocar agora. Eu tenho a impressão, é uma impressão que eu tenho desde criança. Que aonde é o milho que tem essa lagartinha aqui, ó. Essa impressão comigo é uma pessoa, uma comida tão saborosa Não sei se isso é impressão só de criança mesmo Aí ó, fosse na roça Isso aqui já ia pro animal, né? Pro gado É, alguma coisa ia virar, né? Com o alimento ou hum, o não ia perder, né? Só pra fazer um bolo, um pouquinho de gural Então é pouco milho Mas se fosse pra pamonha Teria que ser uns... 4 uns ou 5 sacos desse aqui Ah é? No mínimo né? Sim. É. Aí ó, o que eu falo, que dá a impressão aqui Essa lagartinha Parece que ela... Parece que ela... Massa na aperta! Parece que essa lagartinha aqui ó é dar pra ver aí. Dá a impressão que o milho é mais saboroso, não sei. Eu brincava, sabe como? Não acredito. Minha mãe não gostava, não, ela ficava brava, porque eu botava na boca. E a brava comigo. Chamava Ai, de porco. que nojo! Chamava de porco. Botava na, na boca, ficava com ela, mas só que eu... lógico que não engolia, né? Eu ficava pirração nos primos só. Como ia, ia... fazer pra mãe. É, sempre tem aqueles que tem medo, né? E aqueles que também tem nojo. Não. Cícero é difícil, ele tem nojo das coisas Não, não tem não Muito difícil Eu medo. acho bom, né, porque as coisas que eu tenho nojo Fazer ele faz E nem medo, viu gente Também então, não sei o que é Uma vez uma pessoa falou assim você não tem medo? Eu falei, olha, essa palavra medo Eu quero tirar do meu, do meu vocabulário Eu já sou medrosa Às vezes o medo ele atrapalha Ah é, atrapalha mesmo ah, deixa eu aproveitar Já que nós estamos aqui em família mesmo Eu ia fazer um vídeo separado sobre isso Mas eu vou fazer aqui mesmo Alguns inscritos sabem disso Alguns não Mas o no nosso canal foi hackeado Dia 15 desse mês agora de Vou até falar a data, né? 15 de março de 2021. Foi hackeado. Aí, não é nem preciso falar que a gente nem conseguiu dormir direito, né? Porque... Não, quebra não. Porque quando a gente é hackeado... Hackeado? A gente sofre um bate tão grande, gente. Um bate tão grande. Ô, oh, meu papai do céu! Não é fácil E eu tava mais perdido que Barato em procissão, sabe? Porque cachorro não cai de mudança? É Aí eu comecei a pesquisar na internet E também já coloquei alguns inscritos em oração, sabe? Porque eu creio no poder da oração você sabe disso Aí O pessoal começou a orar por mim Eu não quis apavorar não, não quis é, mesmo porque não dá pra poder pedir pra vocês Orar por mim que meu canal tava hackeado Não tinha como fazer um vídeo disso, né? Não dava Aí eu contei com a ajuda Magnífica, posso dizer Do povo lá, do pessoal do YouTube Uma Michelle muito educadíssima Do YouTube Team Eles falam Muito educada, me assessorou, me ajudou E do dia 15 Até ontem só foi luta, perdi dinheiro, não tem como negar isso, perdi dinheiro, perdi inscrito, descobrimos que o canal foi hackeado, pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, mas lá mostrava que era na Rússia. Fizeram Aí, até uma live, né, Fizeram uma, duas lives, duas fizeram duas lives no meu canal. A primeira live era sobre Bitcoin, aquela moeda digital. A segunda live eu nem quis ver. Mas o pior, gente, se alguém aí por acaso entrou lá e viu, por favor, não entenda. Porque até a pornografia eles colocaram no meu canal. Colocaram um site de mulheres né, que se vendem pela internet. E aí eles foram espertos, colocaram essa propaganda dessas mulheres e colocou assim, Cícero... Se você desejar, coloca o seu e-mail Para nós entrarmos em contato com você Você acha que eu vou botar meu e-mail? Já estava tudo lascado eu Ia piorar mais ainda a minha vida? Aí eu falei, oh, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda porque a coisa está feia Aí o pessoal me ajudando em oração Sem comer direito, sem dormir direito Pensa, gente, 353 vídeos Pode por aqui, você, que eu vou. Acabou que eu... Fui ajudado pelo pessoal do YouTube E graças a Deus, primeiramente Porque tudo é ele, né? E depois, o pessoal do YouTube Como eu já disse, essa Michelle está encabeçando aí Conversando comigo Não sei quem você é, Michelle Mas se você tiver acesso a esse vídeo Saiba que o respeito e o carinho por você É tremendo E o grupo, né? Não é só você, é o grupo, com certeza Agora está faltando ainda uns porque o que aconteceu? Eles pegaram Pegaram meus vídeos que eram públicos e colocaram todos privados Pra liberar espaço pra live, né? Conclusão Eu devo estar com uns 30 vídeos ainda privados Mas pouquinho eu tô conseguindo liberar Aqueles que eu não consegui liberar eu vou ter que repostar, né? Vou perder... Tem um vídeo que eu tô com 80 mil Visualizações, então eu vou repostar Vou perder tudo isso daí mas o canal agora voltou. Tanto é que nós estamos gravando para colocar. Então eu agradeço aos a, que puderam me compreender aí e pedir a vocês um, uma dica. Já vou dar uma dica para vocês que são youtuber também. Mude a senha a cada 15 dias, a cada 30 dias, no máximo. Mude a senha. Bom, eu vou lavar minhas mãos. E faça com que essa senha seja cabulosa mesmo. Pipoca. É, interrogação, a casa da mãe, não sei das quantas, underline, vocês façam uma, umas, umas... É difícil criar senha, né? Eu não sou bom nisso, não. Mas eu queria uma senha lá que, segundo lá, tava bom. E agora já tá rodando. Pode ver que o canal ficou até com uma carinha melhor depois que aconteceu isso. Bom, vamos tirar agora o... Vamos ralar? Tirar agora o, o excesso de, de cabelo. Aqui em cima do eu, quero, eu quero agradecer a umas pessoas aí, não vou citar o nome porque acho até, até um pecado, né? Todos vocês aí são inscritos do canal, são gente tão boa com a gente. Mas eu quero agradecer aqueles que oraram por nós, porque a oração tem é um nós poder muito grande. Muito grande. Muito Não, pode pôr aqui, assim porque aí vai falar. Mesmo também, tá? Vou, vou pegar, pegar uma aí. faquinha Pota aqui. Em cima. Pode pôr em cima da mesa. Bom, agora nós vamos tirar o excesso de cabelo hum. e a gente já volta, viu gente? Bom agora começamos já a ralar. É, agora o Cícero vai ralar. Eu não sou bom pra ralar não. Rala-se sim, agora você tá ralando, hein? Não é bom pra ralar não. <risos> Tem que ficar bom nisso aqui. É isso sim. Hum. Agora você tá ralando, hein? Tô, agora tô ralando. Ó, põe o sabor aqui nesse balde, tá? Aí ó, se tivesse uma vaquinha, né? Ó, vai. Tá? Pode comer sabor, Pode, né? Ela... ela... ela assim, né? Pra ajudá-lo, eu vou bater um pouco no processador ali. Porque, como ele falou, ele não é muito bom nisso. Eu vou ajudar ele. Quando a gente faz assim, é, em casa... sabor, até o sabor parece que melhora, né, vem Tem que tomar cuidado, pessoal, porque esse aqui é o... São os dedos que eu toco violão, do lado que eu toco violão Eu preciso das minhas unhas, né? já pegar uma dessa aqui já era Vai fazer falta E eu vou pôr umas espelhas pra cozinhar, pelo menos umas é Tá vendo que ele fica bem cremosinho aqui, ó? Não dá pra aproveitar, não? Dá, isso aí a gente rapa ele. Esqueci então, disso. Então, então não é bom jogar fora? Mas eu rapo aqui mesmo? Sim, rapaz. Ai, eu tenho que ligar, né? Se não não vai funcionar, né? Né? Ai, mas eu tô perdido, gente, é brincadeira? Ai, pra que lá. Que se... ah? Porque eu não tô conseguindo? Muito! Tá abrindo demais! Demais? Aí você não consegue mesmo! Bem pouquinho, aí! Bem pouquinho, bem pouquinho! O fogão ficou virado? Ficou de propósito! Ficou de propósito! Porque senão. Mas daí eu não consigo regular a chama! Não consegue, velho! É que tá ventando, né? Tá ventando, por isso. casamento, ele mandou ainda gravava casamento, nós tínhamos duas câmeras, então meu filho ficava numa câmera que chamava de câmera número 2 e eu ficava na câmera número 1. Um. Aí é, mais quando aqueles padrinhos, aqueles transeuntes lá passavam na, na frente da câmera, mas eu ficava bravo, hein? cabeção passando na frente para atrapalhar tudo. A prática leva é perfeição, né? Não sei quando, mas tudo bem. Onde tô você tá colocando? Tô sem avental, gente, mas... Vai ficar tranquilo, viu? Ó, aqui... Não, você é... pra rapar. Então. então, aqui, gente, eu tô ajudando o Cícero, ó. Eu lavo o milho aqui. E coloco no, no processador pra, pra bater. Coloco um pouco d'água pra, pra não, não judiar do, do processador e assim a gente vai adiantando o serviço. Então, você que mora na cidade, não tem desculpa de não fazer pamonha, de não fazer é, cural e outras coisas do milho por conta que não tem o, o ralo. Dá pra fazer com o processador, dá pra fazer no liquidificador. Então mostra aqui, Cícero. Mas pra fazer no liquidificador, tem que ser um liquidificador muito bom, né, Bem? É. Porque o motor se, tem que estar... Tá... Se for pouquinho... Se eu ver que está muito líquido, eu posso pôr mais. Ou eu coloco por aqui? Eu acho muito pequeno esse buraco. Ou eu coloco por aqui mesmo. Minhas mãos estão limpas, viu? Toda hora vem aqui lavar as mãos. Faz uma sujeirinha, mas é prazeroso de fazer. outra coisa você não quer pôr esse dano aqui? pra não pôr essa massa aí é tá com essa massa, gente, eu vou fazer o... Um... tá <risos> Tá não dá. <risos> então, vamos lá. Vamos lá fora. Passa lá. E dá. dá, dá, Então, essa parte aqui, ó. Essa aqui eu vou fazer o mural. E essa parte aqui. É seu bolo. É seu bolo. Só que eu vou colocar um pouco desse amido lá, porque o fiz da última parte ele tirou muito amido. Só um momento. A gente não sabe, a gente tá aprendendo. Você vai pegar um caneco, Bem? Não, né? Vou. Pode misturar? Misturar, eu vou misturar fora. Vou pôr ovo, vou pôr açúcar, vou pôr fermento. Então agora eu vou bater esse cravo aqui com essa canela, pra mim pôr no cural. Num paninho limpo. O certo é bater assim, né, ó. A de madeira. de açúcar, aqui é a gosto. Eu vou provar para ver se tá bem doce. Tem que ser bem doce, ó. Exagerei um pouco, mas fica bom. Da outra vez, gente, eu fiz a panela quase cheia de cural. Bom, agora aqui é mexer deixar cozinhar, né? Enquanto isso o milho ainda tá quase cozido Vou até baixar o fogo aqui, <risos> tampar pra não cair bichinho, baixar o fogo Agora nós vamos para o bolo Gente, já pesei a vasilha aqui então então vamos pesar a massa você vai pesar quanto? Deu não, quanto? Deu... pesar tudo tudo eu falei que tinha 2kg você calculou 2kg deu não deu quanto? o total aí. Deu 1,735 um quilo setecentos é. menos 150 e Então vai dar... Um quilo e... Quase um quilo e seiscentos, um quilo e 550, por aí. Um kg? e meio. É melhor, né? É, um kg e meio de massa, vamos por assim. Bom, agora... Pode tirar a balança daí, fazendo um favor, Bela? Desliga ela, tira do lado aí. Quebrar os ovos aqui, ó. Os ovos eu vou colocando conforme vai necessitando ali. Pode ser de quatro a seis ovos. iniciar, vou colocar quatro. Vou bater ele. Tá bom, não precisa bater muito, não. Vamos por aqui. também. Duas colheres de óleo de coco. Já vou aproveitar, já vou colocar aqui, ó, para mim untar a forma. Você colocou o açúcar já é bem, não, né? Não, vou pôr o açúcar. E eu não peguei uma colherinha pra pegar o fermento. Isso é de menos. Isso é rapidinho, eu pego ali. Bom, mexi aqui. Gente, eu vou pôr mais esses dois ovos. Pra dar mais um pouco de liga. Pra quebrar dentro também? Né? Ah, bom. Melhor fazer hum. isso. Vai que tá estragado, né? Então, já aconteceu. Meia dúzia? Meia dúzia de seis. Deixa eu limpar minhas mãos aqui. Então vamos, pitadinha de sal, mexe, a propósito, nós pesamos o açúcar, 300, 300, gramas. 300... É, 300 gramas. gramas de açúcar. Palavrinha chata, 300, 300, mas é 300 mesmo. E o fermento? Eu vou pôr... A olho vai pesar também? Não, pesar não. Eu vou aqui na colher, ó. Uma colher de sopa cheia? Bem não. cheia, por sinal, Não, né? duas colheres. Ah, são duas? É. São duas, então? Bom, eu vou perguntar porque eu não entendo. Não é muita coisa, não? Para um bolo normal, seria metade desse bolo, seria uma colher. Você tá falando, eu vou acreditar, porque eu não sei mexer, que vou, vou, estou aprendendo também, né? Você só vai aprender comigo. Só sei também. dizer que Madalena fez um esses dias aí que ficou uma delícia. Aí eu falei, mas por que você que não gravou bem? Sim. Aí no fim, estamos gravando. Bom, misturou bem, né? Esse açúcar aqui não vai usar mais, Já não? Já dissolveu, eu vou devolver ele aqui. Já pesou, né? É. Só que eu vou limpar esse açúcar aqui dentro, viu, gente? Pra não perder, né? É, do preço que o açúcar tá, né, Madalena? É. Realmente, eu te, te dou razão. Um pouquinho a mais não vai fazer diferença, né? Nós estamos do lado da usina aqui, tá? 13, 14 reais um pacote de 5 kg pra quem usa eu desse açúcar. Eu quase, açúcar. quase não usa um desse daí, usa mais uhum. do outro, Mais fazer o quê? Açúcar mascava, açúcar demerara. Não tá nada fácil, né? Vamos untar nossas formas. Dá a impressão que você tá limpando, não tá untando. Não, eu tô passando um óleo de coco, que eu já coloquei, gente. Vocês viram, né? Não parece que tá limpando, gente? Pegou um, um papel, não parece que tá limpando? Tá untando. Maneira, maneira chique pra untar. É porque eu não quero sujar a mão de óleo, depois eu vou ter que ir lá lavar, né? Não vai ter que mexer aqui, preta? Aonde? Aqui, ó. Ah, tá no fogo baixo. Ó, eu vou pegar com o caneco. Tô achando que essas duas formas não vão dar. Você não vai encher muito não, né? Não. Geralmente a gente coloca dois terços da, da quantidade, sabe? Da altura da forma. Aí o resto... É para ela crescer. Esse bolo não é de crescer muito. É, porque ele... Ele vai mais cozinhar. É isso que eu ia falar. Depois que ele esfria, fica uma delícia. Né? Porque ele fica entre o... Mas eu vou ter que preparar uma outra forma. Bom, gente, enquanto eu preparo a outra forma... Eu já vou levando esses daqui pro forno, né? Vai me acompanhar? O forno já está quente. Você deixou esse forno a quantos graus, Ben? As... Deixei a 255. Não foi nem 280. O certo é deixar 180. Acho que aqui cabe outro, o outro restante, né? Assim. Uma outra forma. Então vamos lá. Enquanto a Madalena prepara lá, ó, tá no fogo baixo, fazendo. Cural. O curau aqui, só que eu não tô mexendo, né, porque. tô com as duas mãos aqui filmando. E se eu me aproximar muito, vai embaçar a lente por conta do vapor que tá saindo lá de dentro. Deixa eu mexer aqui um pouco. Mas como ele tá bem ralinho, e tá no fogo baixo, então não tem problema. Bom, enquanto ele cozinha aí, vou deixar tampadinho aqui, ó. Pra aí bichinho. E vamos lá. E o milho, bem? O milho? Deixa eu tirar a pressão, então. Vem a colher aqui. tá bom já. Olha aqui o nosso milho, que delícia! Ó, bom, daqui a pouco eu tiro da água. Vou deixar aqui e vamos colocar o outro, né? Senão aqueles assam e esse aqui fica cru. Então, gente, ó, um quilo e meio de massa. Deram três bolos. Três, Agora a gente vai. Três formas. É, nós vamos fechar pra assar. Eu gosto dele bem, bem douradinho, né? bem cozidinho por dentro e bem douradinho por cima. Então quando chegar nesse ponto, eu vou tirar. Aí vocês façam isso aí também na casa de vocês, tá bom? Então vamos aguardar, agora nós vamos comer alguma coisa, nós estamos com fome, né Cícero? Uhum. E enquanto isso, o bolo assa e o curau termina de cozinhar, tá bom? Bom pessoal, quando eu era criança, eu sou uma criança um pouco mais velha hoje, nós brigávamos por conta dessa rapa aqui, ó A rapa que ficava na... No, no caso lá era tacho, né? Um tachinho pequeno de ágata Eu acho que era ágata que chamava Aí nós brigávamos pra poder rapar esse restinho aqui, ó Hoje eu não preciso brigar mais, né? Só eu e Madalena tendo no paro ímpar Geralmente a Madalena ganha Ai que beleza Gente, vocês nem imaginam o resultado do nosso bolo. Tá aqui de baixo, ó. Mas primeiro dá uma olhadinha na pintura da dona Fátima Reis. Lá de Puyuna, ó. Ela que fez pra mim. Eu fiz o barrado e ela fez a pintura. Olha que coisa linda. Ela aceita encomendas. Olha o outro, a galinha. Que fofa essa dona Fátima é aquela que fez biscoitinhos de sal amoníaco sim, agora vamos tirar a cortina tchan, tchan, tchan, tchan. olha só como rendeu gente, aqui tem 28 espigas de milho, com elas eu fiz esse tanto de cural tem 4 espigas cozidas e 24 é a massa que sobrou para fazer o bolo e o curau. E olha o resultado do bolo, gente. Já temos ga garantido aqui a sobremesa, que nós acabamos de almoçar. E o café da tarde, que pode comer milho, pode comer o bolo. Né, Cícero? Sim. Pode escolher para comer. E aí, gente, vocês gostaram? Então já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilha, deixa aí, é... notifica... Notifica. Notifica, <risos> compartilha, dê like. Sim. É, comente, ativa o sininho. Eu ativa, errei, o, mas sininho. ativa o sininho para receber as notificações. É isso que eu queria dizer. Tá bom, gente? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão para vocês.